Olá, it's me, Taya. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar sobre a realidade de viver em residências de estudante. Eu acho que nós todos temos uma ideia de como é viver numa residência de estudantes. Normalmente essa ideia é negativa e eu vou falar sobre a minha experiência e vou vos dar uns conselhos. Porque nesse tempo eu acho que há muita gente que está a terminar a universidade ou está a pensar em viver em outro país. Então, eu tenho duas experiências. Eu vou falar sobre cada minha experiência e vou dizer qual é que eu gostei mais. Eu vivi em Barcelona, Espanha e estou a viver nesse momento em Lisboa, Portugal. E em Barcelona eu vivia numa residência de estudantes onde eu não cozinhava. Eu tinha o meu quarto. meu quarto era um suíte, então tinha chuveiro, sanita e... Yeah, praticamente uma casa de banho, né? E o meu quarto tem a guarda é tudo naquele quarto. Se eu encontrar uma foto, vou deixar aqui, mas eu não acho que tirei fotos do meu quarto. Um, e aqui em Lisboa, eu estou vivendo numa residência de estudantes, onde eu partilho casa de banho, cozinha e apenas tenho o meu quarto. Então podem ver a diferença. Para começar, eu quando entrei na residência, eu sinceramente tinha... Esperança, yeah, eu tinha esperanças porque a minha irmã mais velha vivia numa residência de estudantes e eu vi que ela conseguiu fazer amizades, embora que houve alguns problemas aqui aí com algumas das colegas de casa eu vi que a experiência foi positiva, mais ou menos, né, mais para o lado positivo e como ela partilhava o quarto e uma casa de banho com uma outra menina, eu achei que a minha experiência seria melhor. e para dizer a verdade eu não tive as melhores experiências é pá eu acho que foram normais né nada assim muito dos filmes como posso dizer embora que eu estava esperando uma outra coisa em Barcelona para ser sincera eu morava numa residência onde havia muitas espanholas poucas meninas internacionais então eu não falava espanhol Embora que eu percebi algumas coisas, porque o espanhol de, de Barcelona é um pouquinho mais diferente, um pouquinho mais complicado de se perceber, eu não gostei tanto de estar a conviver com aquelas meninas, não foram tão simpáticas. Mas também, epá, deu para viver e, sinceramente, eu estava muito confortável, embora que a comida não era das boas, mas eu digo isso porque eu já estou habituada a um tipo de comida e cheguei lá e a gastronomia era completamente diferente. Levou um pouquinho de tempo para me habituar, mas me habituei e acabei por gostar de algumas coisas. E sem esquecer que essa residência em Barcelona era uma residência grande, muito grande, e não muito, muito grande, mas havia mais de, cinco assim, Quanta meninas de lá. Era a residência apenas para mulheres. Eu senti que eu estava mais descansada lá em Barcelona porque eu não tinha que pensar em tirar de carne para temperar ou qualquer coisa assim. E era um pouquinho mais fácil para mim porque eu ia para a escola de manhã, voltava à tarde, encontrava um almoço né? e nos davam lanche, essa coisa. Eu só tinha que comprar algumas coisinhas aqui para a madrugada essas coisas assim. Agora, aqui em Lisboa, eu moro numa residência. Partiu a casa com menos de 10 pessoas e partilhamos a casa de banho e a cozinha. É uma experiência diferente, sinceramente, cada um cresce de uma forma diferente porque há certos hábitos que eu não tenho e outras pessoas têm e formas de fazer coisas também e eu como estou morava numa casa onde havia muita gente há certas coisas que eu não faço e certas coisas que eu faço para alguém que está a olhar de fora, assim como estou a contar devem estar a pensar que estou muito estressada não é tão estressante, para ser sincera Roda, é estressante sim, não vou mentir mas o nível do estresse varia muito <risos> e ainda não chegou até tipo, o ponto que yeah, ia tipo, explodir. Mas chega a ser muito estressante, por vezes chegas da já... universidade ou às portas e investe em banda de bagunça. Mas we move e, e... espero que isso melhore com o tempo, para ser sincera. E tanto não me estressar muito porque já há muita coisa que está acontecendo na minha vida. Eu cheguei aqui com muitas expectativas porque a situação era um pouquinho mais próximo da minha irmã mais velha e, e, a, e a minha irmã mais velha até hoje tem amizades que ela fez nessas residências que ela leva, acho que ela vai levar para a vida inteira e eu cheguei aqui e não encontrei a mesma coisa mas acho também isso é muito relativo né e quem sabe com o tempo porque só estou aqui há menos de quatro cinco meses já nem Yeah, estou aqui há menos de 5 meses, mas atenção para pessoas que estão para viver numa residência de estudantes é muito importante ter a calma, ter muita calma quando estiver numa residência porque há muitos hábitos que as outras pessoas trazem, que vocês não tem, que tu não tens Eu conheço algumas pessoas que vieram para cá a Lisboa e acabaram por partilhar o apartamento com outras pessoas não estavam dentro de uma residência de estudantes e eu não aconselho isso para ninguém, se és, se és estudante né? e queres viver com alguém, eu aconselho a passar por uma empresa, porque te dá mais segurança. Um, porque eu sinto que se eu não estivesse numa residência, né? se não tivéssemos esse, essa estrutura da, da empresa, havia muitas coisas que iam... Para lado esquerdo, não ia, não ia funcionar mesmo em condições, porque eles impõem regras e é meio complicado chegar numa casa, né chegar em pessoas crescidas e dizer: Olha, tu tens que fazer isso, tu tens que fazer aquilo, especialmente quando é uma pessoa nova na casa. E sempre vão levar isso positivamente. É melhor evitar do que remediar a sério. Então, eu aconselho a estudante e estás a pensar em viver sozinho fora do país. Eu aconselho-te a procurar empresas. Um, embora que há lados bons e lados maus da empresa, é importante também ver os reviews na internet e ver se alguém conhece uma boa residência. Eu já tenho duas experiências, né uma experiência de viver num suíte e não cozinhar e essa experiência que eu estou a ter agora é de cozinhar e viver a, a partilhar quase tudo, né? menos o meu quarto. Fico feliz por ter as duas experiências e eu já posso dizer qual é que eu prefiro. Eu prefiro estar numa residência onde eu não tenho que partilhar casa de banho e certas coisas porque há muitos hábitos que as outras pessoas têm que tu não tens e é meio complicado consolidar isso, especialmente quando as personalidades são diferentes. E uma coisa muito que eu acho muito, muito importante, né? Uh, para melhorar a qualidade da, da estadia, né? eu aconselho pessoas a viverem com pessoas internacionais, não só de, de um país, porque eu sinto que quando uma casa tem muita gente internacional são mais receptivos e querem aprender mais e conseguem ser amigos facilmente, comparado com pessoas que são só de um país. Uma coisa que eu gosto, para quem assiste já os meus vídeos há um tempinho, sabe que eu viajei muito pelo mundo e já vivi em diferentes países, então eu gosto de aprender sobre a cultura dos outros e gosto de conhecer pessoas novas de outros países, porque há sempre algo que nós aprendemos. E é muito fixe, Barcelona felizmente tive a meio internacional na universidade e não tanto em casa nem na residência, porque na residência eram mais espanholas que em algumas que eram de diferentes países, né? mas eram muito poucas e por causa do nosso tempo nos encontrávamos muito além do jantar e em Barcelona jantavam muito tarde, então a hora do jantar eu já não queria estar a jantar e eu praticamente comia rápido para ir para o meu quarto estudar e fazer outras coisas que eu tinha que fazer e aqui onde eu estou eu não vivo com muita gente internacional e uma coisa é o que eu digo sempre às pessoas que estão a pensar em viver num outro país, né? em residências é ter muito cuidado com o que dizes e primeiro estudar a situação, né conhecer as pessoas antes de dizer muitas coisas, porque nem sempre as pessoas são tão receptivas. Eu vou dar um exemplo. Em Angola, nós normalmente, quando entramos num sítio, nós cumprimentamos sempre. Pode ser num elevador, uma sala, qualquer sítio. Vamos sempre dizer bom dia, boa tarde, boa noite. E aqui não é assim. Não é assim. É mais fácil! Pessoas cumprimentarem um cãozinho que está a passar na rua um gatinho e não te cumprimentar. No início isso me irritava bastante porque eu acho que isso é uma grande falta de, de educação, não, passar e não cumprimentar. tem que levar em conta que nem todo mundo tem isso na sua cultura e não faz parte né, dos seus hábitos. Eu sempre soube que as pessoas nem sempre pensam do mesmo jeito que eu penso, mas só estou a ver isso agora na prática, a sério, mesmo aqui que estou a viver numa residência. Porque há certas coisas que as pessoas fazem eu fico tipo... O que é que te leva a fazer certas coisas? E eu sempre tenho que me lembrar que não, certas as outras pessoas não pensam assim, talvez não estão habituadas, talvez não foram ensinados a fazer certas coisas, eu não posso dizer que eu sou a pessoa que cozinha tanto, que arruma melhor que as outras pessoas, que é melhor que as outras, eu não posso dizer isso porque eu não sou, mas o pouco que eu sei, eu tento melhorar, especialmente quando estou a partilhar o espaço com outras pessoas, eu posso ter o um quarto desarrumado, eu posso fazer qualquer coisa porque é só o meu espaço, ninguém mais vai entrar, tipo pessoas podem entrar, né? mas vão entrar no meu espaço, agora o nosso espaço, onde partilhamos coisas com as outras pessoas, há de ter mais consideração e nem todo mundo tem isso. Então, se és uma pessoa que chatece facilmente com desarrumação e não gosta tanto de conversar sobre certas coisas, né? de, de se chatear com outras pessoas sobre... Não se chatear, mas tem aquela aquela paciência de dizer Olha, isso está sujo, não fiz isso em condições, podes, por favor, tirar isso? Se não tens essa paciência, não aconselho partilhar espaços comuns. E se partilhar... Ah, uma coisa que eles também estão a esquecer. Se forem para viver numa residência de estudantes, têm que certificar que há uma senhora de limpeza que vem pelo menos duas vezes por semana. Chega a ser muito vantajoso, a sério, porque... Nem todo mundo tem aquele hábito de, de limpeza que nós temos. Mas atenção, se não tem paciência, eu aconselho a morarem num apartamento, numa residência, onde não partem casa de banho e cozinha. Esse é o vídeo, espero que tenham gostado. Uh, se tem perguntas ou qualquer coisa do gênero podem deixar aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Bye!